Isso eu é acho uma... que isso é uma questão de tempo. É a uma... é uma... indica que sim. A tendência é. é até... Porque lá nos Estados Unidos a gente tinha essa disparidade na proporção de orçamento que a publicidade dirigia para TV e para internet. Uhum. E... e foi mudando. Hoje é. em dia a internet já ganha mais dinheiro em publicidade do que a TV lá nos Estados Unidos, não, por exemplo. Não, a tendência deve ser essa. O lance é conseguir... Com... Com... É, se você vai produzir alguma coisa para TV, eu acho pelo menos, né? De conseguir fazer que aquilo esteja na internet de alguma forma também, sabe? Não tem por que não, né? É, e para... Pra... Porque eu acho que os dois se alimentam também, Total. sabe? Não é que... Ah, não, não vou ver na TV porque tem... O público da TV é o público da TV. É outra parada. É. Sim, é difícil você conseguir for, fazer, formatar um, um formato que seja abrangente ao Sim. ponto de ser legal para quem assiste só TV e legal para quem assiste só a internet. Mas aquela época da internet de, de ter que ser uma parada super rápida porque as pessoas viam na, na timeline, no trabalho escondido... Não tem mais, não. não é mais assim. As pessoas sentam para ver o programa dela de internet... A gente tá na era dos podcasts, meio... de, de programas é, de quatro, três, duas horas. Então, exatamente. porra, é. o público tem um apetite para consumir durante horas alguma coisa na internet, né? A gente sempre Sim. teve esse, não sei, esse preconceito, ou é, ou é porque antes a internet tava no, no momento de era amadurecimento, momento, né? Era outro momento, era outro momento. Era o momento, era um momento de, de, de, desses vídeos rápidos mesmo, que as pessoas não ficavam muito tempo consumindo é, um conteúdo na internet. E o porta dos fundos estourou esse formato dos vídeos curtinhos Sim, e tal, mas será que é Meio isso? Ele ficou aparecendo, assim, tem que ser assim, é assim, agora é assim. Eu não sei, se, eu não sei se isso daí é algo que a a gente acabou percebendo que tem que ser assim. Não sei se é uma questão de, de, de costume, de como as pessoas consumiam conteúdo, porque a a gente, os criadores de conteúdo, ficaram reféns, são ainda reféns do do algoritmo da plataforma. Então, eu sei que antes funcionava vídeo curto. Uhum. Mas aí teve um momento que parou de, de funcionar assim. Começou a funcionar de um outro jeito. O YouTube começou a, a monetizar de forma diferente para quem assiste até o final, até começou quase no Começou a mudar as paradas. É. Você consegue colocar mais propaganda se o vídeo tiver mais de 10 minutos. Um... É, acho que até a maneira como ele entrega o vídeo, tá ligado? Ele Vai mudando periodicamente. E uhum. agora, agora tá de um jeito... Estável faz um tempão E isso é meio estranho Eu lembro porque ah, quando a gente sabia Que ia dar merda Era quando o YouTube começava a dar uns defeitinhos Por exemplo, tu vai subir um vídeo O vídeo demora um maior tempão processando hum. Tu vai botar uma thumbnail Puta, a thumbnail não vai nem pelo caralho Então isso aí acontecia, sei lá Duas vezes por ano, três vezes por ano A gente sabia que ia dar merda Alguma coisa ia mudar e ia uhum. botar no cu da gente Mas tá o ligado? algoritmo tá mudando sim, cara é? Na minha opinião sim eu acho, que, eu acho que, inclusive, está existindo um fortalecimento des, dos formatos longos. Eu, uhum. eu, eu acho que o algoritmo está entendendo que é melhor... Talvez isso não seja um direcionamento do, do YouTube. Porque a gente tem que entender que o algoritmo é uma inteligência artificial. Sim, sim. Ela vai aprendendo com o comportamento do usuário e vai evoluindo para manter ele lá dentro da, da plataforma. Uhum então pode... mas o que eu tô falando é de moto é um pão atrás tá ligado não eu tô ligado eu, eu tô eu é um mais rudimentar e tal é pode ser que agora a, essa mudança esteja sendo mais mais inteligência artificial e menos humano também talvez, acho né? também acho acho que acho que, é, acho que é só natural que à medida que a plataforma vai avançando vai e ficando ridiculamente grande é, esses processos sejam sejam automatizados automatizados né? e, aí, e ele... mais inteligente também porque na tua época como tu já falou várias vezes tu dava o adicionar o macete era pedir pro cara adicionar os favoritos ou... é, na, antigamente não existia um algoritmo que cuidava da, do recomendado não tinha recomendado era tudo caixa de inscrição você estava inscrito hum. no canal tá inscrito no canal vai sair na sua caixa de inscrição o vídeo do cara quando o vídeo sair não tem essa de não sair entendeu então, era muito menos inteligência artificial, muito mais mecânico do, do, do, do sentido. É assim que funciona. Difícil de novos aparecerem também. Também. Né? Mas aí foi mudando. Eles colocaram o sistema de recomendação. E o sistema de recomendação é o seu vídeo pode aparecer na página inicial do usuário se o usuário for um, um usuário ativo dentro do teu canal. Se o cara para de... Se o, cara, se o YouTube ele manda um vídeo, aí você não clicou, aí manda outro vídeo, tu não clicou, aí manda outro vídeo, tu não clicou, vídeo, tu não clicou ele para de mandar. Uhum. Não importa se você tá inscrito <risos> ou não no canal Isso uhum. era, era diferente no passado por, Mas por outro lado, se tu assiste pra caralho Sei lá, o Flow Assiste pra caralho E aí o, o algoritmo Entende que tu assiste pra caralho Isso daí começa a te dar outros conteúdos parecidos Então isso é legal Porque uh, quando tem um, alguém que tá fazendo Um bagulho parecido Com o que você tá fazendo aquele, a, é, Vocês se ajudam De uma uhum. maneira geral, tá ligado? E, e isso, é, isso é até maneiro, é que assim, eu, eu tenho um, um... Eu sou meio puto aí com o com YouTube e tal, mas essa é uma parada legal, que, é, que foi, é, um, é um sistema que faz com que ah, surjam novos criadores o tempo inteiro. Tanto que antigamente a gente sabia todos os caras que tinham um milhão, agora tem uns caras de 15 milhões que tu nunca ouviu falar. É, não, tem isso. Tem um, a, é, quando tinha evento ainda, né tá, antes do, da quarentena, tinha essas paradas evento de YouTube... Aí eu ia em alguns, né? A gente participava. Às vezes chegavam uns moleques, assim, que parecia que tinha chegado nos Beatles. Uá, é. uá, e você olhava e falava, quem que é essa pessoa? E <risos> Isso o cara era ser... incrivelmente famoso é. num, num nicho que você não participa, assim, você não conhece, não sabe. Sim, sim. Tu, tu, o que é que tu consome no, no, na internet aí? Putz, de ficar... Eu não tenho Netflix, Amazon.